Rapaziada, pra instalar mano, primeiramente você vai tá clicando no link da descrição véio, e vai tá passando aqui, véio, ó você Vai tá descendo, vai tá clicando aqui, clica aqui para prosseguir, você clica uma vez, mano, e espera Se para outro site, a não ser esse, você cancela, volta de novo até ir pra esse site, entendeu? Aí você espera aqui 10 segundinhos Aí você clica uma vez, vai tá indo pra algum site aleatório, mas aí você volta e clica duas vezes, mano Aí você espera e vai estar vendo para aqui. Aqui você baixa o bagulho. Vou clicar aqui embaixo já. É poucos megabytes. Na verdade, um megabyte. É KB. É, vamos fechar aqui, mano. E agora sim, ó. Agora você vai precisar de um gerenciador de arquivo. Eu tenho aqui o G-Archive. Eu tenho todos os downloads que eu usando. Todos os aplicativos que eu nesse vídeo vai estar na descrição, beleza? Aí aqui, mano. O download é isso aqui, o Minecraft Zip... É... É coisado aqui, beleza. Então, bom, o que você vai fazer? Você vai estar tá clicando em cima do download, vai clicando em exibir. Ou então, você vem aqui, mano, e clica em extrair aqui, mano. Aí vai ficar assim, desse jeito aqui, ó. Aí vai ter aqui as pastas repetidas, no caso, porque eu colei aqui, então apaga essa aqui, ó. Ah, eu vou apagar essa aqui, que tem os emojis, que é as antigas. Aí tem aqui, mano, tá vendo que tem todas as skins já aqui, velho. Aí, mano, depois você fazer isso tá extraindo, a... Ah, as skins vão aparecer aqui, ó nem, nem, nem todos os celulares vão aparecer de cara Porém, você espera Depois de mais, sei lá, mais 10 horas e aparece Aí após isso, mano Você pode ver aqui, por exemplo, a do Fortaleza A do Fortaleza tá aqui com Sem Tipo, tá o Steve Então você tem que fazer o que, mano? Você tem que vir aqui, né? Vem aqui e baixar O skin editor 3D E o editor de MC skin, mano você vai estar desligando a internet para entrar no aplicativo que é os aplicativos aplicativo que tem anúncio mano. já está entrando aqui, véio. aí você espera um tempinho aqui enquanto isso vai já deixa o like que deu muito trabalho fazer esses skins, véio. bom aí você pode ver aqui ó, eu já tô com um Barcelona aqui aí o que eu falei mano se você tiver uma pele por exemplo o seu skin for uma pele assim mais ou menos dessa cor aqui você pinta o lugar aqui ah mais um detalhe não esqueça de fazer por exemplo seu cabelo e pintar aqui dos lados, ó, mano. Pintar aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui dentro. Depois apagar aqui, ó. Clicar aqui. Os, lugar... os botões que eu tô clicando tá ficando escuro. Vocês estão percebendo. Então eu tô ensinando aqui. Você clica aqui em cima também, ó. Você vai fazendo, tá ligado? Até você terminar. Assim que você terminar, mano, eu vou deixar o download sem os detalhes. Porque você pode ver aqui, mano. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que tem tipo uma variação de rosa. que Tá um rosa mais escuro. E fica feio assim, né? Então o que você faz, mano? Você é, vai estar tá clicando aqui nesse negócio salvar E salvar na galeria Como eu não preciso, eu vou pular Aí, bom, Você vem aqui agora no editor de skin MC MC, MC skin O brabo do Minecraft Ele vai te pegar Deixa, deixa pra lá Você vai estar tá entrando nele, vai estar tá clicando naquela pastinha ali, mano Aí se seleciona a skin que você fez, mano Como eu não fiz, eu aqui Você clica ali em cima, que negócio Vem abrir Aí você tá clicando nesse negócio aqui, ó E vai clicar três vezes Clique, clique, clique Aí você pode ver, como eu já tinha os detalhes, mano É isso que eu falei, ia ficar feio Na verdade ficou feio, né Ficou aqui, você pode ver que ficou tipo escurão Então por isso que eu vou deixar o download sem os detalhes, velho Então você vai ter clicando aqui no negócio salvar ali E clicar em confirmar Após isso, mano, você já pode entrar no seu Minecraft aqui tá curtindo aqui suas skins, velho É, mano, que não ficou 100% igual eu Tô tentando aprender a fazer skin 128 por 128 Pra deixar mais detalhado, mano Colocar tipo nos Uh, tá ligado? Vai ficar top. Eu, eu fiz de alguns times europeus e também alguns e a, a, eu só fiz o Brasileirão Série A, então as os times que estão na Série B, tipo Botafogo, Vasco, eu não fiz, porque mas na próxima versão eu faço, tá ligado? Essa aí é a 1.1. E é meu primeiro pack. Então, por favor, mano, deixa o like aí, véio, e se inscreve. Se você gostou, mano, é gostou de alguma skin, comenta aí. Se você não gostou, mano, pode deixar um dislike, mas se explica nos comentários o que eu podia melhorar, tá ligado? Se falar aí, ah, Dudu, você é feio, então melhore sua, sua cara. Sei lá, comenta alguma coisa aí, por favor. Mas enfim, você vai estar tá clicando e colocando sua skin, velho. Isso, isso, aí você sabe. Aí você coloca sua skin, mano, agora é só curtir, ó, só tudo tranquilo, tá favorável, tá ligado? Então é isso, mano. Muito obrigado que a gente já tá aqui, mano estamos junto e falou esse foi meu primeiro pack de skins então é isso estamos junto e tchau